Fica curtinho aí Estica esse braço Camila Contato na frente Contato na frente Perna na frente Isso, vamos equilibrar Olha, olha como é que é fácil Isso, mais 10 Boa, mais 9 Mais 8 Mexe, mexe Mais 7 Mais 6, que bom Mais 5 Mais 4 mais três. Mais dois. Ai! Mais dois! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai! Mais dois! Mais um! Joga para ganhar agora! Vamos ver! Ah, Marca é curtinha, Empolgou?